Se você é daquelas que usa qualquer tipo de química no cabelo, seja ela tintura, relaxamento ou alisamento, você precisa saber quais são os produtos que vão reconstruir o seu cabelo. E hoje eu trouxe um para te mostrar. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Bom, a gente sabe que cortes novos, novas tinturas, novos procedimentos, escova isso, escova daquilo, escova daquilo outro, a gente tá sempre vendo que o mercado tá bombando de novos produtos. Então ele tá aí para ajudar você a deixar o cabelo liso, para deixar o cabelo encaracolado, para deixar o seu cabelo azul, seu cabelo rosa, seu cabelo loiro, seu cabelo preto azulado, enfim, você tem uma gama de opções para você mudar, para você cortar, para você tingir. Agora, nada disso resolve se você não tiver uma manutenção. A manutenção do cabelo é importantíssima. Você pode fazer essa manutenção no salão, mas você também pode fazer essa manutenção também em casa. Então eu sempre trago aqui no canal e também trago no blog informações de produtos que você pode estar tá tratando em casa. Então hoje eu vou trazer um produto que é para reconstrução. Ou seja, ele vai reconstruir aquele cabelo que sofreu, aquilo tudo que você colocou, você achou que pelo espelho estava melhor, que você se sentiu melhor, que você olhou e falou, eu estou bonita, eu estou me sentindo bem, eu estou mais feliz. O objetivo total de tudo que a gente faz na vida é isso. É você olhar no espelho e se sentir feliz e realizada. Não adianta ninguém falar nada diferente. Você tem que se sentir bem com aquilo que você decidiu. Então, se você quer ficar de cabelo roxo, você fica de cabelo roxo, mas que você cuide desse cabelo para que ele seja um roxo bonito. Então, eu vou te mostrar mostrar um produto que eu tô usando e, e ele tem um resultado assim maravilhoso quando se trata de algum tipo de química então no momento a química que eu tô usando é a tintura e eu quero te mostrar esse produto aqui olha é o banho cristalizado da morgane esse produto aqui ele tem um muitas propriedades específicas para reconstruir seu cabelo. Esse produto aqui, ele traz as nanoqueratinas. Ou seja, é um produto próprio pro teu cabelo e com o tamanho ideal para poder atingir lá na fibra que tá mais danificada. Uma outra coisa que ele tem também é colágeno vegetal. A gente já tem a parte de colágeno e queratina no nosso cabelo, mas a gente perde tudo isso. Então a gente precisa o que Recuperar tudo isso. É um pote de meio quilo. Então assim, tem bastante produto aqui. Rende bastante porque ele é uma pomada Dá, você vai ver no vídeo que, olha, nem se eu socasse aqui, se eu fizer assim, ele sai. É uma coisa de louco. Então, assim, ele tem um cheiro muito forte. O cheiro dele é intenso, e é extremamente intenso. Além da apresentação que ele tem aqui... Aqui atrás também ele tem todas as orientações de como você deve usar esse produto, qual o tempo de pausa, composição. É uma embalagem funcional, tá? Bem aquela básica mesmo. Dá uma conferida como é que eu fiz a aplicação desse produto. e depois que eu terminei, olha o resultado é esse, é um cabelo pesado, um cabelo brilhoso ele me, ele me dá uma resposta muito boa com relação à tintura, se eu utilizasse um outro produto, eu ia perceber que na hora que eu, agora nesse momento, eu passasse a mão nas pontas, eu ia sentir aquela coisa grossa, e eu agora, eu passo a mão nas pontas, eu não sinto, eu sinto que o cabelo, ele tá ele tá, a mesma estrutura daqui, eu percebo quando eu passo a mão ele tá aqui embaixo. Eu não sinto essa porosidade. Então, é isso que eu observei quando eu utilizo um banho cristalizado depois da aplicação da tintura. Ele me dá uma resposta muito intensa. É como se ele visse que o meu cabelo está muito danificado e ele vai lá e recupera ele. Bom, de ponto positivo, eu queria dizer assim, ele tem tudo. Ele é do jeito que eu gosto. Ele é uma pomada praticamente. Então, assim, ele tem uma estrutura muito boa. A quantidade de make, eu acho que é Perfeito. E um ponto que eu não gostei desse produto foi a quantidade de fragrância que ele tem. Ele é extremamente perfumado, mas eu acho que é muito. Não há necessidade dele ser tão perfumado. Então era isso que eu queria trazer pra você. Um produto que pudesse fazer uma reconstrução depois que você fizesse qualquer procedimento químico no seu cabelo. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, venha e se inscreva. É só você clicar no botão vermelho escrito Inscrever-se aqui embaixo e já vir fazer parte do canal Mulher Mais de 40. Não deixa de ativar as notificações. É o sininho que tem do lado do Inscrever-se. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber uma mensagem no seu celular de que